Isso, se liga aí, tá? mega cena, mas eu sou do gueto, meu sangue é do gueto e eu gosto de viver no gueto. Eu gosto de ver perto do meu povo. A gente morre é sem capacete, foda é nenhuma Aqui nesse ele é assim Você pode carregar o que quiser. Quando você andou sem capacete é foda Só mexe o saco É assim nós na vida, os playboys no DVD Por aí Eu sou moderno É nóis no ano pendrive, os playboys no cartão de memória Por aí vai pegando a ideia Pega a visão, é nóis E aí galera, boa noite, galera, aqui é um é um, um quadro, uma peça, ele vai é jogar fora, vai ser um pouco de vendido, tá um pouco queimado, tá um pouco, ah, o homem tava bom, mas ela cheio de estar, né? e aí vou dar uma reformada assim. De liberdade é isso. Ficar um pouco na minha, tô curtindo a liberdade. Foi isso que eu sonhei pra mim. Não é que eu quero ficar só a vida toda, mas o tá tão bom. Chega em casa agora, fazer o que eu quero. Se eu quiser dormir, eu vou dormir. Se eu não quiser dormir, eu não vou dormir. Melhorar, tomar um café quente, né? Que o cara tá fudido, tem que fazer. também tá bem que inventaram cappuccino. Eu também sou nojento, é né? cappuccinozinho, pá, coisa e tal, velho. Ah, tá bem. Ela miséria também, melhor que tá de boa. Vem, olha, olha aqui, aqui para cá. Olha para cá, velho. Faz força. Olha para cá, pô. Olha para cá, para fora. Para não dar pala, para ninguém. Pra não dá para fora, não dá daí você que não quer Não,